Os meus primeiros 100 dias de 2023 foram sem perda de tempo. A facilidade de ter o aeroporto aqui em Passo Fundo, de sair para trabalhar embarcando aqui, é, possibilitou uma qualidade de vida muito melhor. Passou por uma reforma, né? houve uma ampliação da pista, né? Uma, a pista ela foi alongada um pouco mais, foi feito um novo terminal de passageiros. Então não foi reformado o terminal que tinha ali, foi feito um terminal novo. Então facilitou muito a vida para quem é usuário. Eu viajo duas ou três vezes no mês, acabo usando a estrutura do aeroporto e a gente nota realmente houve uma grande melhoria na facilidade de uso, um conforto muito maior e é, uma comodidade muito maior, o que deixa a viagem mais leve. Eu penso que o um governo tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em proporcionar para as pessoas é um conforto no seu deslocamento, um conforto na, nas logísticas que as pessoas necessitam para executar seu trabalho. Facilidade de, de acesso aos grandes centros, tanto para ir como para voltar, é, tem que fazer parte de um projeto do governo buscando realmente o desenvolvimento regional. A utilização do aeroporto aqui em Passo Fundo facilita demais isso. Torna a tua viagem de trabalho mais leve justamente por não ter que se deslocar em de Porto Alegre e aí esse tempo que eu estaria em deslocamento, eu tô aqui, tô em casa, tô tomando meu chimarrão, tô da minha gatinha, tô curtindo meus filhos, então essa é a ideia, né? Eu penso que um governo que pro proporciona para as pessoas é, a oportunidade de usar o seu tempo é, de forma qualificada, é um governo que pensa nas pessoas. E essa é a UTI. A Lupe ela foi adotada agora para o aeroporto, mas temos que ficar com ela também. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.